Shalom! Será que os pecados dos nossos pais hoje, na dispensação da graça, afetam nossas vidas? Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz que Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Na narrativa bíblica da família de Abraão, a iniquidade do engano tornou-se uma fortaleza que afetou a vida de Abraão, que é a primeira geração, Isaac, a segunda geração, Jacó, a terceira geração, e os filhos de Jacó, a quarta geração, isso antes da cruz. Está é, registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, é, mas por outro lado, a realidade e os exemplos da aliança da graça de Deus na vida de Lloyd, a primeira geração, Eunice, a segunda geração, Timóteo, a terceira geração, isso depois da graça, depois da cruz, que é na dispensação da graça, demonstram a riqueza de uma herança da fé e bênçãos de termos sido feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, ou seja, sem culpa, sem pecado e sem condenação por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Podemos ver isso no livro de Segundas de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Shalom.